Salve, salve, queridos amigos! Bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso e, gente, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o filme do Sonic, que vai sair em novembro desse ano e parece que vazou quem vai interpretar o Dr. Robotnik e a surpresa é muito bacana. Pessoal, bora pro vídeo que eu vou contar pra vocês, sem enrolar, vamos pra lá! Bom, pessoal, algumas pessoas já vêm especulando na internet que Jim Carrey vai interpretar o Dr. Robotnik no filme dos Sonic que sai agora em novembro desse ano. Segundo as informações que eu li, são fontes confiáveis que eles realmente estavam em negociação com a produtora do filme desde o ano passado para que ele fosse interpretar o Dr. Robotnik. Teve um fã que ainda fez até uma montagem no Photoshop colocando o Jim Carrey como o Dr. Robotnik, olha como é que ficou, muito legal. Dr. Robotnik, ou melhor, Dr. Ivo Robotnik, como é que é o seu verdadeiro nome, ele apareceu desde o primeiro Sonic the Hedgehog, é o grande vilão da história, o arqui-inimigo do Sonic. Desde então, o Dr. Robotnik está em todos os jogos da franquia, pessoal. Em alguns jogos, ele é até jogável. Algumas pessoas também confundem que no Japão ele é conhecido como Dr. Eggman. Exatamente por causa da forma do seu corpo parecer com ovo, né pessoal? Bem gordo, bem arredondado. A gente teve, eu fiz até um vídeo, tá aqui no card, clica aí pra vocês verem. Um filme, é, um vídeo criticando o primeiro trailer em que o Sonic deixou de ser aquele ouriço bacana, bonitinho do, do sapato vermelho para se tornar um humanoide que mais parecia um corredor terrível, pessoal. Recentemente saiu mais um novo cartaz onde ele está na Ponte de São Francisco, utilizando um tênis nada a ver com os jogos que a SEGA trouxe pra gente. Veja a diferença, pessoal, entre o tênis do trailer, do cartaz, e o tênis utilizado pelo Sonic nos jogos. É completamente diferente, eu volto a falar para vocês aqui no canal por que, que a galera não segue. Exatamente o que está ali nos jogos Deu certo, é só copiar e manter Eu falei isso no meu último vídeo Para quem não conhece o Jim Carrey, é muito difícil quem não conhecer, mas vai que não conhece Ele é muito conhecido, pessoal Ele começou a ficar conhecido a partir do ano 2000 Quando ele interpretou Ex-Ventura O Mentiroso O Todo-Poderoso Entre outras várias criações do Jim Carrey Todo filme que ele interpreta Realmente é um grande sucesso E nos últimos meses, pessoal eu queria até falar um pouquinho da vida pessoal do Jim Carrey ele passou um tempo sumido das redes sociais, sumido de filmes, mas ele lançou recentemente um mini documentário falando o que estava acontecendo com ele. O Jim Carrey, para quem não sabe, quem não acompanha, ele foi diagnosticado como sendo bipolar, então ele passou por um momento muito complicado nesses últimos anos da vida dele e ele descobriu na pintura uma forma de poder extravasar, conseguir superar esse momento tão difícil na vida dele, um cara Super divertido que a gente nunca imagina que vai passar por uma situação dessa, mas infelizmente é um ser humano como todos nós. Bom pessoal, não se esqueçam aí de comentar o que vocês acharam, notícia de que Jim Carrey vai interpretar o Dr. Robotnik. Espero vocês no próximo vídeo, um abração para todos, um beijão, tchau tchau galera!